E a semana encerrou com um gostinho amargo para a bolsa brasileira, com um misto de realização de lucros e falta de notícias sobre a reforma da previdência devido ao recesso parlamentar e no cenário externo com a novela da guerra comercial entre Estados Unidos e China, a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos e a crescente tensão geopolítica entre americanos e iranianos afetando especialmente o preço do petróleo e, consequentemente, as ações da Petrobras. O índice Bovespa fechou em queda de 1,21% nesta sexta-feira, aos 103.451 pontos. E o que acabou puxando para baixo o índice hoje foram as ações dos bancos, Após a notícia da delação premiada de Palocci, de que os bancos Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BTG Pactual e Banco Safra trocaram doações por benefícios e informação privilegiada durante os governos de Lula e Dilma. Já a moeda norte-americana fechou em alta de 0,75% perante o real, cotado a R$ 3,75. E na semana que vem começa a temporada de balanços das empresas brasileiras, com destaque para Cielo, Vivo, Rosininas, Ambev, Banco do Brasil e Bradesco. Lembrando que o principal fator determinante para alta de um papel é o lucro, então fiquem de olho! Aliás, é bom ficar de olho também no anúncio da liberação do FGTS no pis pasep para estimular a economia que pode impulsionar especialmente a demanda por ações de lojas virtuais, como Magazine Luiza, Lojas Americanas, Submarino e Via Varejo. Afinal de contas, dinheiro na mão do povo é vendaval. E por falar em liberação do FGTS, isso poderá impactar negativamente as ações de construtoras, já que, teoricamente, esses recursos estariam reservados para a construção civil.